Brody. Meu dinheiro é igual aquela música é só oi, tchau é só oi, tchau é só oi, tchau sem abraço e nem